Bom dia, centelha divina! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda para mais um dia do Conectando com a Mãe Maria. Hoje é o nosso décimo quinto dia do ciclo de meditações de 21 dias. Comecemos o dia sendo abençoado ou abençoada pela doce Mãe Maria. Conecte-se! com o coração da Mãe Maria, a partir do seu coração. Visualize Mãe Maria te inundando com uma luz branca azulada brilhante. Perceba que esta luz penetra em você em cada inspiração e a cada expiração leva tudo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 com o coração da mãe Gaia e ao alto com a fonte criadora. Integre essas energias no seu coração e expanda para todo o seu ser. Continue expandindo, expandindo, expandindo, como num pulsar para todo o seu lar seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, seu continente e continua avançando, avançando, envolvendo todos os mares e continentes. Perceba todo o planeta. Envolto nessa luz branca azulada brilhante E veja toda a natureza se regenerando Todos os animais vivendo em harmonia com a natureza E todos os seres humanos felizes, prósperos e se amando Veja como Mãe Gaia está feliz seus rios e mares estão cristalinos. Todo o solo está fértil. Veja quanta abundância de alimentos há para todos os seres que nela habitam. Perceba que cada um pode contribuir para que tudo isso se torne realidade. Contribua fazendo a sua parte. Respeite a natureza. Viva em sintonia com o universo. Expandindo a sua consciência divina. Lembre-se sempre. Você é Deus em ação. Você é um ser de luz. Expanda sempre essa luz. Sinta que Mãe Maria... Está muito, muito feliz, abençoando a tudo e a todos. Namaste